Disse Jesus a seus discípulos: Não temais, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados, que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir se fazê-los sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, Felizes serão se assim os encontrar, mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa, vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, Amém. Amém. Vamos assentar. Na Missa de Tinho e crianças, quando o padre diz assim, Corações ao Alto, o que que a gente responde? O nosso coração está em Deus. O nosso coração está em Deus. E Deus fala dentro do nosso coração, Ele nos chama a uma missão nessa terra. E aí que está a nossa vocação, é a forma da gente responder a Deus. Onde tudo começou? Primeiro lá no coração de Deus, de onde a gente veio. E depois a gente foi parar na barriga da nossa mãe, não é mesmo? É. Então eu queria chamar aqui uma família. Que disse sim. E tem três filhos que são presentes de Deus. Olha só. Venho aqui à frente. Tem mais um filho ali, olha. Dentro da barriga dessa mamãe. Não é? Venho aqui para todo mundo ver. Pode até subir se, se puderem, se conseguirem aqui, não é? Isso. Faz quanto tempo que vocês estão casados? Dez anos Dez anos? Olha, eles são jovens, né? Dez anos E agora está vindo um menino ou uma menina? Menino. menino E o nome? João Paulo João Paulo, Deus chama cada um pelo nome E no dia do batismo do João Paulo também Vou perguntar o nome dele Justamente para que a gente tenha consciência de que Deus dá uma missão para o João Paulo E olha só uma família com três filhos, que bênção, não é? Quem aqui tem irmão, levanta a mão. Ah, que maravilha, que ótimo. Não é mesmo? Então, quando eles disseram sim a Deus e um ao outro, qual é o nome de vocês? Fabiana. Gustavo. Quando a Fabiana e o Gustavo disseram sim a Deus, dizendo sim um ao outro, eles também disseram sim para acolher a vida. Então, eles... Ao se unir, lá no casamento, eles não pensaram assim Ah, agora a gente não vai ter filho, a gente vai ter só um cachorrinho Ah não, agora a gente vai aproveitar só para viajar Não, o amor deles foi tão grande Que eles, então, permitiram que Deus enviasse mais filhos E tá aí o terceiro, né que já está aqui com a gente Daqui a pouco ele aparece Né, Ditinho? Sim Você tem irmãos também? Eu tenho, padre Eu é. tenho mais dois irmãos sim Só que eu tenho um um de primo, pensa numa casa cheia que é a casa Cheio da Cheia de primo. É. <risos> são quantos também que a, que a vovó Lina tem? A, quantos oh, filhos? São sete filhos. Sete filhos, olha. Com a minha olha. mamãe. É muita bênção, né? É, é bastante. <risos> e aqui da família, que vem todas as vocações. Eu também, como padre, vim de uma família, não é? Olha, agora eu vou pegar aqui uma das cruzes. Ah... Eu nasci de uma família para servir uma família maior, que é a família de Deus, que são vocês, que somos nós. Então um dia Deus falou comigo, sabia, Ditinho? Ô padre, eu tenho uma curiosidade. Diga, o que, que você quer saber? Se caso o senhor falou que Deus falou com o senhor. Falou dentro de mim. Se ele falar comigo, o que eu preciso fazer? Se ele falar com você, primeiro... Você vai ter que refletir bem, pensar: como será que Deus quer que eu viva? Daí você vai conversar com outras pessoas sábias, pode ser com outro padre, pode ser com uma pessoa de oração, não é? Para você entender melhor, porque Deus fala dentro de nós, mas também fala através das pessoas, através daquilo que nos acontece. Deus fala baixinho, viu? Ele vai falando através de muitas. Muitas formas, de muitos meios E daí, quem sabe Deus fale para você, não é? Que você é chamada a ser padre, hein, Ditinho? Já pensou nisso? Então eu também posso ser padre Se você sentir no teu coração, de verdade mesmo Que é isso que Deus está te chamando a ser Não é? Ai. Porque não é só uma escolha sua É Deus que chama e depois você escolhe dizer sim ou não, não É mesmo? Entendi, E eu padre. disse sim, sou feliz tem uma outra pessoa também que disse sim, eu como padre, vocês sabiam que no espanhol a palavra padre quer dizer o que mesmo? Pai, né? papa, italiano também né, a gente lembra que é pai, então eu sou um pai espiritual, nós temos aqui o Gustavo que é um pai de três crianças, né? e eu de um monte de crianças, de um monte de gente e também tem as irmãs, não é, que dão toda a vida delas para Deus e nós temos uma irmã na nossa comunidade aqui na nossa paróquia, vem aqui, irmã. E Deus quando deu uma vocação deu uma cruz para a gente também, não é? Isso, irmã, quando que a senhora sentiu que Deus estava chamando a senhora? Fala para nós. Então, bom dia. Então, eu senti o chamado de Deus, eu tinha mais ou menos 16 anos, que foi forte, e diante de um momento de oração, e a partir daí eu fui procurando refletir, é, sentir se era isso mesmo, se eu não estava enganada, porque a gente pode se enganar. Procurei pessoas que me ajudassem, a refletir, procurei um padre né, para me orientar Teve um momento que eu não queria responder o chamado Pedir para o padre absolver. Ele falou, não, minha filha Se Deus chama, vai Vai, é difícil Mas é possível que você consiga dar a resposta E por isso hoje eu estou aqui E a senhora vive sozinha como irmã ou não? Não, não é? Não, eu vivo numa comunidade. Então, eu fui chamada de seis anos, depois eu fui pro, procurar conhecer uma congregação, escolher a congregação também, porque é igual o um namorado. Porque quando você sente o chamado, você escolhe uma pessoa para se casar, você não vai se casar com qualquer um. Então, tem que a gente escolher uma pessoa que a gente ama a gente realmente se identifica com a pessoa e também eu escolhi uma congregação do qual eu me identifiquei o carisma né? o meu carisma é amar e fazer amar Jesus na Eucaristia as crianças aos jovens e a todas as pessoas e eu me identifiquei muito com esse carisma e fui conhecendo a congregação porque até então eu não conhecia nenhuma congregação eu me identifiquei, entrei no postulado mas, é, em, em, em 99, depois fiz o postulado em 99, fiz o noviciado. Em, nove, no, não, em 89 eu fiz o postulado, em 90, e 91 eu fiz o noviciado. Em 92 eu professei os primeiros votos. Só que na vida religiosa você não professa de uma vez. Todo ano você renova para ver se é isso mesmo que você quer, se você tem muita dificuldade, se você não está errando no caminho. Aí eu fiz a renovação dos votos durante cinco anos. Depois de cinco anos, eu pedi para a congregação para fazer os votos perpétuos. Então, em 97, eu fiz os votos perpétuos. Depois fui para São Paulo, fiz teologia, já tinha feito filosofia em Curitiba, estudei e continuei a formação ali, me, me preparando também para a missão. Fiquei um pouco em São Paulo até terminar os estudos, depois fui para Curitiba novamente, trabalhei na formação das jovens por muito tempo e agora fui chamada a trabalhar com as irmãs idosas. Nós moro aqui em Santa Cruz, na casa das irmãs idosas, ali na comunidade de Maús. Nós estamos com 27, claro, contando comigo e a outra irmã que me ajuda. As irmãs idosas, tem várias irmãs que já deram a vida, deram o seu sim, que trabalharam nas pastorais, trabalharam na missão, mas hoje tem a missão de continuar a cruz, da do, doença, da idade, da dor. Então e do amor. Não é verdade, irmã? Porque na cruz está tudo isso, né? Nos nossos momentos difíceis, mas também os momentos felizes, porque foi assim que Jesus nos salvou. Né, irmã? Que coisa linda. Olha quantas etapas a irmã seguiu, não é? E fala a verdade, ela ela escolheu o melhor namorado, Jesus, né? Olha, escolheu muito bem, viu? E vocês namoraram quanto tempo? Perguntar para eles também, né irmã? A emoção, né? De tanto amor por, por Jesus Quanto tempo vocês namoraram? A gente namorou primeiro um ano e dez Depois namorou três anos para casar Tá vendo? Um tempo, ficou separado um tempo Depois decidiu voltar Você viu só como eles decidiram bem? Não é? Então, namoraram um tempo, pensaram melhor, voltaram a namorar para se conhecer melhor e conhecer a vontade de Deus estão aqui. Olha que família mais linda. O padre é Adriano, Oi. lá em casa eu falei para o senhor que a gente tem um monte de primo, né? Um monte de primo. É, tem uma prima minha que ela está nessa primeira etapa aí que a irmã falou. Ah, sua prima também quer ser freira? Ela quer, ah. ela está ela fazendo... Que ela tá fazendo as entrevistas, ela vem tá cá, vendo certinho Oi, que coisa linda Olha, quem sabe aqui alguém também Entre na primeira etapa para ser padre, hein? Pensa, pensa com carinho aí, ó Se Deus tá te chamando Segura um pouquinho essa cruz aí, olha. Quem sabe esse seja um sinal, né? Deus fala através de sinais Isso, você já tá familiarizado aqui, né, Henrique? Com o altar Quem sabe vai se, se tornar coroinha, né? É mesmo? É mesmo? E nós temos outras pessoas na comunidade também, que servem a Deus. São pessoas casadas, são pessoas solteiras, são pessoas que, como leigas, dão a sua vida por Jesus, pela igreja, pela comunidade. E nós temos também pessoas que catequizam, não é? Então eu queria chamar agora uma jovem, que é leiga e catequista, a Júlia. Ah, você também tem a cruz, não é verdade? É, o amor a Jesus. Júlia, eu sei que você ensina as coisas de Jesus e da igreja para crianças, não é verdade? O que você mais gosta na catequese com essa turminha? É, bom dia. Ah, eu acho que o desafio, né padre? O desafio... As crianças, elas, elas são muito inteligentes, por mais que seja pré-cadequias, pequenininhos ainda. Eu acho que é o aprender, é o você ter criatividade para ensinar eles, né? Então, é um desafio que você tem a cada dia né? com eles para ensinar. E são boas crianças, são muito inteligentes. Tem umas perguntas também, padre, que é difícil de responder, viu? Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo para ajudar eles nessa caminhada. E às vezes é difícil responder uma criança, porque a gente fala de coisas difíceis, só que a gente tem que dizer de uma forma tão simples. Em outros momentos são coisas tão simples que a gente nem fala mais, e a gente tem que explicar aquilo que é simples. Nem sempre é fácil explicar o que é simples, né irmã? Não é mesmo? Tem coisas que são tão simples na vida. O que vai ter de criança depois fazendo pergunta, né? porque a gente veio do coração de Deus, foi parar na barriga da mãe né? e tudo mais. São as perguntas que as crianças fazem e a gente responde a partir do ensinamento de Jesus com todo o carinho também. E é por isso que a gente está aqui, né, Júlia? Né? Deixa uma mensagezinha para essas crianças, então. Nossa, padre. É, bem que sigam muito bem a catequese, né? A catequese é um ensinamento muito grande na vida da gente. Os nossos catequistas, eles marcam a gente, mas claro que o nosso primeiro ensinamento começa na família, né? Então, eu comecei essa caminhada da catequese tendo a influência da minha família, né? A minha mãe também é catequista, né? Então, vendo o exemplo dela, eu quis também entrar e aí tive a sorte de agora estar com essa pré-catequese, essas crianças pequenas. E que aproveitem muito a catequese, porque é algo que vai marcar muito na vida, né? Quem sabe na catequese você não sinta o um chamado para para uma vocação, né? Então... É isso mesmo, e a catequese é para vida toda. Não é só para poder comungar e para ser crismado, mas para a gente conhecer mais a Jesus. Vocês ouviram o que a Júlia falou? Da família. Então, tudo começa na família, não é? Quem sabe... Aqui, de repente, tem alguma mãe de família no futuro, ou uma freira, ou um padre, ou alguém que vai trabalhar junto com a, com a igreja e a comunidade, não é? Todos nós estamos numa família, uma família religiosa, como aquela das irmãs, uma família chamada igreja, uma família que talvez tenha até um padre jovem com um topete bonito como esse, hein? Então, vamos dar uma salva de palmas para Deus e para cada pessoa que disse sim ao chamado dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Isso, vamos entregar agora a cruz para cada, um, cada pessoa da família aqui. Aê, muito obrigado.